graça e paz. Estamos no 35 quinto dia da campanha. Que grande certeza Deus gera em nossos corações. Em Deuteronômio capítulo 31, verso 8 lemos. O próprio Senhor irá com você e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo. Não se desanime. Somos instrumentos nas mãos do Senhor. Por mais que nos achamos limitados, Ainda assim Deus tem um propósito para cada um de nós nesta terra. Nosso tempo corre e logo chegaremos ao fim da nossa jornada na terra, mas, se formos obedientes ao chamado, poderemos olhar para trás e perceber quantas coisas Deus nos usou para fazer neste mundo, glorificando o nome dele. Ao mesmo tempo, precisamos ter coração preparado para os novos momentos que Deus tem para o seu povo. A nossa vida passa, mas o legado fica. As promessas para o povo de Deus se renovam sempre que uma nova geração sucede a outra. O plano do Senhor jamais será frustrado. Podemos descansar na sua promessa e fidelidade. Neste momento, quero te convidar a orar com o pastor Elton Melo, editor do livro devocional Peregrinos, Pés no Deserto e Mente na Eternidade. Deus Glorioso, obrigado pela oportunidade de ser um instrumento nas suas mãos. Apesar das minhas limitações, o Senhor tem me capacitado e fortalecido para ir adiante, um dia de cada vez. Quando Moisés relatou esta maravilhosa experiência, ele estava falando de uma realidade que viveu intensamente a cada dia daqueles 40 anos que durou a peregrinação pelo deserto. Nos primeiros 40 anos de vida, Moisés se achava alguém. Depois passou 40 anos como um ninguém, cuidando das ovelhas do seu sogro. Mas nos últimos 40 anos de sua vida, ele pôde entender como o Senhor usa o ninguém para fazer coisas grandiosas para o seu reino. Faz assim na minha vida também. Em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir a oração devocional do pastor Elton Melo, da Primeira Igreja Batista Independente de Curitiba, Paraná. Estamos juntos!